Bem-vindos ao último webinar, o quarto webinar, na cooperação entre a FCT e a Câmara de Lisboa. O meu nome é Pedro Gomes, sou responsável pelas recolhas dos websites no Arquivo.pt e venho aqui apresentar o Bem Publicar para o Bem Preservar. Como isto é o último webinar, gostava apenas de fazer um, um breve resumo do que foi abordado nos webinars anteriores. Como sabem, 80% das páginas da web desaparecem ou mudam passado um ano. Para combater esta perda de memória, da mesma forma que existem arquivos para preservarem a informação em papel, é igualmente necessário arquivos para preservarem a informação em formato digital. E é por isso que o Arquivo PT foi criado. O nosso foco é preservar a web portuguesa e sites de interesse nacional, particularmente relacionados com a investigação. O Arquivo PT permite a pesquisa de textos em páginas permite a pesquisa de imagens e é possível pesquisar o histórico do endereço e reproduzir qualquer uma das versões disponíveis no arquivo.pt. E aqui, como podemos comparar, temos aqui o site da Câmara de Lisboa, no lado esquerdo, em 1998, e temos aqui no lado direito o site da Câmara de Lisboa, em 2021. Conseguimos ter aqui uma análise entre memória versus realidade. Antes de passar às recomendações, para bem publicar, para bem preservar, vou explicar assim de forma um bocadinho geral como é que é o funcionamento do arquivo.pt. Não sendo muito técnico, o arquivo.pt tem três processos. O primeiro processo é a recolha de informação, depois temos que armazenar e processar a informação e por fim temos que ter a capacidade de reproduzir os conteúdos preservados. Analisando um bocadinho mais em detalhe o processo de recolha, o processo de recolha funciona da seguinte maneira. Nós temos um robô de software que está representado com esta aranhinha. O robô de software recebe um endereço. Neste exemplo o endereço foi site.pt barra index.html e o robô de software vai guardar este site que nós lhe demos e vai processá-lo para ver se encontra mais informação dentro do site. Ou seja, vai guardar este site e depois ele encontra outros recursos. Neste exemplo encontrou o recurso logo.give, provavelmente deve ser o logo da instituição, e encontrou outro, outra página chamada about.html. Numa segunda interação, depois de guardar este site, ele vai colocar estes, estes recursos numa lista, numa fila de espera, para depois serem processados numa segunda fase. E isto vai-se repetindo sucessivamente. Ou seja, este site foi guardado, vai passar para este e vai fazer o mesmo processo. Vai guardá-lo, vai processar, a ver se existem mais recursos para serem guardados. E assim sucessivamente e depois iremos conseguir reproduzir as páginas guardadas no arquivo.pt. Contudo, nem sempre corre bem as coisas, e existem coisas que não foram preservadas corretamente. E é para isso que aqui estamos hoje, e eu vou dar sete recomendações para publicar informação preservável. A primeira recomendação é, identifique corretamente a data de publicação. Neste, aqui, neste exemplo que eu vos trouxe, temos aqui uma notícia do observador relacionada com o ataque do Charlie Hebdo. Como vocês podem ver aqui na notícia, a notícia não aparenta ter nenhuma data específica de quando esta notícia foi redigida e publicada. Apenas temos informação que foi atualizada e temos a informação que o arquivo PT recolheu esta notícia de 8 de janeiro às 5 da manhã. Contudo, para quem não se lembra, o ataque ocorreu dia 7 de janeiro de 2015, ou seja, o arquivo PT tem uma data posterior à data de, de, do ataque, contudo a página em si não tem nenhuma referência a dia 7 de janeiro de 2015. Para isso é necessário identificar corretamente a data de publicação para que os conteúdos sejam sempre Uh, fio dignos da sua data de publicação. Neste caso, temos aqui o um exemplo do Diário de Viseu, em que existe várias referências à data de publicação e à própria data do site. Na segunda recomendação, uh, nós temos que usar corretamente o protocolo de exclusão de robôs. O que é, que é este protocolo de exclusão de robôs? Uh, de uma maneira muito simples... É um protocolo que ajuda os donos dos sites a comunicarem com os robôs de software que entram no vosso site. Ou seja, o vosso site está disponível para a internet e qualquer pessoa ou robô de software pode acedê-lo. Então, para que os donos dos sites comuniquem com o robô, eles utilizam este protocolo. Este protocolo está sempre uh, no seguinte endereço. É o site... Barra um robots.txt, que é um fecheiro de texto. Ou seja, neste exemplo, é, desculpa, neste exemplo, uh, temos aqui a nossa arminha para o nosso robô de software e eu passo-lhe um endereço, dou-lhe um endereço, que neste caso foi Lisboa.pt. E a primeira coisa que o robô de software faz é vai falar com este protocolo de exclusão de robôs, que é, temos aqui esta seta de 1, um, e vai falar e vai ver o que é que Uh, o robots.txt, o fecheiro, uh, tem no seu interior. E aqui, de forma muito breve, o que ele diz aqui é o seguinte, que qualquer agente, ou seja, o agente é um asterisco qualquer agente, não tem permissão, é alau não tem permissão para aceder esta pasta, type 3 barra, ou seja, o nosso robô de software vai ler todas estas condições, é como se fossem umas condições, para que pode ou não pode aceder. E neste caso não pode aceder ao type 3, nem ao type 3 barra source. O nosso robô fica com esta informação para si e numa segunda iteração é que vai aceder ao Lisboa.pt e vai com começar a recolhê-lo, excepto esta informação que nos foi negada de aceder. E assim os donos dos sites têm o controle do que é que o robô pode ou não pode fazer dentro do vosso site. Porque existem sites que têm permissões ocultas, têm informação privada, etc. E que pode não ser. Uh, pode, os donos podem não querer que seja acedido por outras pessoas. Uh, e porquê é que este protocolo é tão importante? Aqui temos aqui o site do DN em 2016, todo composto, bonito, com suas imagens, com seus elementos. E isto foi o site do DN como foi preservado. Aqui podem ver que foi tudo preservado, todas as palavras, textos, uh, links, hiperlinks. Contudo, falta os elementos visuais. E depois... O que nós viemos a descobrir é que, neste protocolo, o, o dm.pt ah, não permitiu a que nós recolhêssemos ou acedêssemos aos fecheiros scripts e CSS. De uma forma geral, um site é, um, é, um, é código, correto? E só para terem uma ideia, existem três fecheiros importantes num site. É o fecheiro texto, onde nós colocamos os, os textos que é o HTML, e o fecheiro de script e CSS, onde estão todas as cores, todos os botões e por aí adiante. Se nós não conseguimos aceder nem guardar esta informação, o site fica partido, fica sem elementos visuais, fica sem cores, sem botões, sem ligações. Isto não é só importante para preservar, como também é importante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 se eles não conseguirem aceder ao JavaScript nem ao CSS, a site, o, o, o site em si fica partido. Ou seja, eles pensam que o site já não é atualizado ou está desleixado e por isso dão um, um, um ranking mais baixo quando a pessoa pesquisa por Câmara de Lisboa, por exemplo. Por isso, uh, é recomendado... Uh, ter sempre atenção a este protocolo, um dos exemplos que eu vim aqui apresentar é o site da Bayon, que também está dentro da FCT, e nós reparamos que dentro do site existe fal existiu falhas, em 2009, das imagens. Como podem ver aqui, as imagens não foram preservadas corretamente. Por isso fomos analisar e descobrimos que existia uh, exclusões nos sistemas de gestão de conteúdos. O que é que é o sistema de gestão de conteúdos? É o Word, o Drupal, etc. E o que é que estes protocolos faziam era que não permitiam a, a recolha nem a renderização, neste caso, das imagens. Por isso nós não conseguimos ter acesso às imagens, logo não conseguimos recolher. E por isso nós falámos com o BM e o protocolo de robôs foi configurado corretamente e numa segunda recolha, numa segunda preservação, conseguimos uh, recolher o site por, por completo e de forma correta. Caso queiram permitir o acesso total ao nosso robô de software, basta colocarem o nosso User Agent, o nosso agente, para arquivo é, traço web traço crawler e colocar no Disallow uh, a string vazia. E assim o nosso robô terá acesso a todos os conteúdos do vosso site. A terceira recomendação. Utilize o um endereço para cada conteúdo. Existem sites em que os conteúdos estão, estão escondidos através de um formulário. E o nosso robô software apenas segue links, não faz pesquisas nem queries aos sites. Por isso, neste exemplo. Do isctag, uh, existem recursos, neste caso PDFs, que estavam escondidos atrás do formulário e nós não conseguimos aceder a esta informação, porque uh, toda esta informação por baixo do formulário ficou inacessível para o robô, porque ele não faz queries. Como é que nós podemos resolver este problema? Podemos resolver através do mapa do site. O mapa do site é uma lista, uma estrutura em que conseguimos ver uma visão geral de como o site está estruturado. Isto facilita não só a usabilidade, porque existem pessoas que podem estar perdidas no vosso site e podem ir ao mapa do site e conseguir de melhor forma aceder aos conteúdos que estão dentro do vosso site. E também é bom para nós, porque nós temos acesso a todos os links dos conteúdos que estão dentro do vosso site. A quarta recomendação é mantenha endereços ao longo do tempo. Existem sites que, devido a rebranding, a, a uma, nova, uma nova atualização do site, um novo logotipo, também alteram o, o URL do vosso site. Neste caso, tenho aqui um exemplo que o site.pt tem versões desde 2002 até 2009. Contudo, em 2009, na transição para 2010, alteraram o nome do site para novo site.pt. E houve aqui uma quebra de histórico, uma quebra de informação. E por é que é tão importante mantermos o nosso domínio? Tenho aqui um exemplo. No lado esquerdo conseguem ver um blog de notícias bastante antigo em que tem notícias de 2008, do Cavaco de Silva, neste caso, e que existe aqui um link, neste caso, foto do dia, que redireciona para o público.clix.pt. Este site, como vocês devem saber, já está in, in, uh, inacessível, porque neste momento é público.pt e é um erro estar a fazer este tipo de atualizações porque era pessoas, eram utilizadores que queriam aceder ao vosso site e agora já não conseguem. Era utilizadores perdidos. Correto? Por isso é sempre bom redirecionar os endereços antigos para os novos endereços, como a Câmara de Lisboa muito bem o fez, e assim conseguimos ter o histórico do site e ter todas as versões disponíveis no arquivo.pt. Para além deste contexto de preservação, temos um contexto de preservação também dos conteúdos antigos para além uh, do benefício das versões também temos o benefício de existem pessoas que maliciosas que ao verem que um site tem demasiados pedidos e que agora foi vendido ou seja não já não quer ser mantido o domínio foi vendido podem se aproveitar disso para colocarem as suas marcas dentro desse site. É, o exemplo que eu mostro-vos aqui, em 2005, o, o arquivo.pt preservou o site Viva Praia, que era um site uh, que continha decretos leis relacionados com a praia, vários artigos de opinião relativos à praia, fóruns de discussão, por aí fora. E este domínio foi, deixou de ser mantido e... Posteriormente, em 2021, houve uma pessoa, uma, uma pessoa provavelmente uh, chinesa, que comprou este domínio. E o que é que ele fez? Colocou uh, produtos que ele estava a vendendo, a sua empresa, e colocou dentro do site. Ou seja, este site foi vendido e também existiu pessoas que se aproveitaram para vender os seus próprios produtos. Isto é um, isto é um exemplo bastante simples. Mas imaginem que a vez de ter sido uma empresa de, de produto fosse um, um site de pornografia ou um site de phishing, um site de fraude de financeiros, etc. Por isso é preciso ter muito cuidado com, com, com estes problemas dos domínios ao longo do tempo. A quinta recomendação, utilize formatos adequados para a preservação. Um dos grandes problemas que existiu uh, nos anos 2000, quando uma pessoa criava um site, era sempre uh, quase um requisito mínimo utilizar a ferramenta Adobe Flash Player, que era um reprodutor de multimídia. Essencialmente, o, uh, era necessário que o utilizador instalasse um programa no seu browser para que fosse possível visualizar os conteúdos da página. Contudo, como todos nós sabemos, uh, não é só atualizar uma vez e instalar uma vez. É necessário constantemente atualizar o software, atualizar o software e era sempre feito pelo utilizador. E uh, já em 2000 uh, tinha aqui um artigo do Jacob Nielsen que foi quem inventou o conceito de usabilidade ele já em 2000, ou seja, há 20 anos atrás, há 21 anos atrás, já aí ele dizia que o flash quebrava os princípios fundamentais de interação da web. Ou seja, 99% do flash é mau. E é neste momento, em que, neste, neste preciso momento, esta, esta tecnologia já não é suportada nem pelo Google Chrome, nem por nenhuma, nem por Firefox, nem por nenhum browser. Ou seja, esta tecnologia entrou em, em, em, em desuso. Ou seja, pessoas que têm o seu site implementado nesta ferramenta Flash, já não é possível aceder a este site. Nós podemos olhar para trás e ver que já ninguém usa este site. Já ninguém, já ninguém usa esta ferramenta. Ou seja, já temos todos livres. Contudo, atualmente existem problemas semelhantes nós não devemos cometer os mesmos erros. Por isso, nós aconselhamos que escolham formatos com condições de licenciamento que permitem a sua utilização, formatos com normas emitidas por um organismo oficial, formatos documentados abertamente através de uma especificação pública e formatos lidos e escritos por múltiplas plataformas de software incluindo código aberto. E, obviamente, tem que ser formatos que sejam amplamente usados por toda a comunidade de publicadores da, da web. Por isso, nós recomendamos alguns formatos. No formato de texto, temos o HTML, o Open Document Text e o PDF. Nas imagens, temos o PNG e o JPEG. E no vídeo, temos o formato AVI. Formatos que não são adequados para a preservação. Temos o Word. porque Como todos sabem, existem uh, documentos que foram escritos no Word antigo, no Word 2000, que já não conseguem ser lidos pela nova versão do Word. Logo, essa informação deixou de ser acessível, se deixou de ser acessível, deixou de ser preservável. Na parte das imagens temos o flash e o Photoshop e na parte do vídeo temos o Windows Video como uma, um formato a não ser utilizado. A sexta recomendação, publique metadados para enriquecer os seus conteúdos. Nesta página é, uma, é um blog. Nós não temos nenhuma informação qual é que é o autor da página, qual é que é a data de publicação, não temos nenhuma informação sobre o autor. Por isso é sempre recomendado utilizar metadados. Neste caso nós recomendamos utilizar o WM Core. De forma bastante geral é colocar uh, tags nos vossos elementos, ou seja, o site foi criado, o creator foi criado pela pessoa Daniel Gomes, foi uh, um, a data de publicação foi em 2009 e foi modificado em novembro de 2009. Esta informação resume e enriquece e complementa os conteúdos produzidos, assim um, tem um potencial de crescimento de informação. E toda esta informação é consumível pelos computadores. Aqui do lado direito tenho aqui um exemplo que está é, é, é referente ao WordPress, em que quando nós publicamos uma imagem, podemos colocar diversos metadados da imagem, a legenda, descrição, tags, por aí fora. Por que é que isto é tão importante utilizar metadados? Um dos exemplos é na pesquisa de imagens. É difícil fazer uma comparação entre um texto e uma imagem, não é totalmente trivial, porque são dois elementos diferentes. Então, o que é que o arquivo PT e outros, outras ferramentas como o Google fazem é, para cada imagem nós temos os metadados das imagens, e os metadados das imagens são texto. Então, nós, quando uma pessoa pesquisa, neste caso pesquisa por presidente da Câmara de, Municipal de Lisboa, ele vai comparar esse texto que o utilizador quer com o texto que está associado à imagem. E a comparação do texto é bastante simples e rápida. E é por isso que a pesquisa de imagens é tão rápida e eficiente, porque nós, pesquisa, nós comparamos texto e não comparamos texto com imagens. Outra mais-valia é que existem ferramentas para pessoas com deficiência visual para transformar uma página em texto para depois ser lida por ferramentas. Assim, uma pessoa que não que tem problemas visuais consegue ter o conteúdo total da página através dos seus metadados. Por último, a última recomendação: su sugiram um site para ser preservado. O http tem um formulário público e simples de acesso em que qualquer pessoa pode sugerir para que um site seja preservado. Por isso, nós recomendamos, sempre que um site é criado, uh, que sugira o site para ser preservado, para nós termos um histórico mais amplo, de vários anos, de, dos conteúdos desse site. Isto um dia pode ser bastante importante para que o conteúdo seja preservado no memorial do arquivo.pt, que está uh, no arquivo.pt PT/ memorial. Assim... Passado muitos anos, quando o site deixar de ser uh, alimentado e for abandonado, uh, pode enviar para o memorial para que se evite problemas de segurança, custos de energia e perdas de informação. Resumidamente, tenho uh, aqui um, um esquema de todas as recomendações feitas. Primeiro, identifique corretamente o dado de publicação. Segundo, uso corretamente o protocolo de exclusões de robôs, utilizo o um endereço para cada conteúdo, mantenho o um endereço ao longo do tempo, utilizo formatos adequados para a preservação, publique metadados para erretecer os conteúdos e sugira sites para serem preservados. Para além destas recomendações, vou-vos dar também uma ferramenta para avaliar se um site é preservável ou não, esta ferramenta é pública e grátis, que chama-se ready.com, que avalia se uma página é preservável ou não. Neste caso, neste exemplo, eu usei o diário Notícias, porque é um site um bocadinho mais complexo e, como podem ver, esta ferramenta deu um rating de 65% e conseguem perceber quais foram os problemas identificados. Neste caso, continuamos com o problema de não permitirem a recolha do CSS nem dos scripts. Finalmente, o permitido é devido e vou agora apresentar uma nova ferramenta, uma nova funcionalidade do arquivo .pt chamada SafePageNow, grave páginas no arquivo .pt. Vou fazer uma pequena introdução e depois vou fazer uma demonstração uh, live web, para vocês terem mais a sensibilidade do que é feito. Primeiro basta acederem a um page, a página principal do arquivo.pt e do seu lado esquerdo tem um botão e conseguem ver a opção gravar páginas. Ao clicarem no gravar páginas irá-vos remeter para esta, este novo endereço chamado SafePageNow grave páginas do passado. Depois basta apenas colocarem o vosso URL para ser preservado, neste caso coloquei o site.lisboa.pt e será redirecionado para uma demonstração ao vivo da preservação do site. E depois a pessoa pode navegar pelo site e ir gravando as páginas sucessivamente. Gostava apenas só de realçar que esta ferramenta apenas grava páginas, não grava o site inteiro, apenas grava a página que o utilizador está a ver. E depois pode sempre... Clicar no botão concluir para acabar, para acabar a gravação. Agora vou só fazer aqui uma demonstração rápida. Estamos aqui na home page do arquivo.pt e clicamos aqui na parte do menu e temos aqui a opção gravar páginas. Iremos fazer o mesmo exemplo de lisboa.pt. Iremos clicar no gravar. Será redirecionado para a página de gravar. E tudo o que está a ser visto pelo, pelo utilizador está a ser gravado. É sempre necessário esperar que aqui a página de carregamento seja finalizada e que apareça ao logo do arquivo .pt para ter a certeza que tudo foi guardado. E também recomendamos que faça e navegue pela, pela página para que imagens que estão eh, embaixo da sua página sejam todas gravadas corretamente. Depois iremos aqui uh, um exemplo e vamos aqui gravar aqui a agenda do município, por exemplo. E esta página também uh, vai ser uh, guardada a agenda do município. Depois... Nós achamos que esta recolha está concluída. Clicamos na, no concluir e voltamos para a página inicial do SafePage Now. Voltando agora, não sei se estão outra vez a ver. Outra vez para a apresentação. Apenas para terminar. Uh, Junto-se à nossa comunidade arquivo.pt Devo de o arquivo PT para os novos colegas e utilizadores. Caso pretenda, pode-se inscrever na nossa mailing list, em arquivo PT barra inscrever. E caso tenha dúvidas nas recomendações, pode sempre aceder arquivo PT barra recomenda, em temos as nossas recomendações no nosso site sobre. Por fim, para, para, para avaliar esta apresentação, para termos nosso, novos aspectos a melhorar, podem sempre avaliar a nossa, este webinar, neste URL que está apresentado no, na apresentação. Obrigado a todos. Muito obrigado Pedro, foi ótimo conhecer esta nova funcionalidade aqui do Safe Page Now, que de certo será muito útil e compreender como é que podemos respeitar as regras necessárias para efetivamente conseguirmos a preservação não é, das páginas que são publicadas na internet só aqui, também gostava aqui só de mostrar assim que eu até fiz uma recolha com o Page Now às 9h12 só para mostrar, é rapidinho Ótimo. Uh, ou seja, aqui dia de dezembro eu fiz de manhã, hoje de manhã às 9h21, só para ver como ficou a qualidade da recolha E já está, já está uh, arquivo, já, já está disponível a qualquer pessoa e como podem ver ficou guardado corretamente. Tem, temos que estar aqui em à Espera que carregue. E... Ótimo, então para recapitular, eu posso a qualquer momento uh, uh, dirigir-me ao vosso website e procurar a funcionalidade site page now para depois, a partir daí, colocar o endereço da página que eu quero preservar. E, e efetuar a visita à página para que ela, fique, no fundo, esteja a ser gravada, não é? Esteja a ser armazenada no, no, no serviço arquivo.pt. Correto. Excelente, ótimo.